Agora, eu quero falar sobre um assunto que, com certeza, a legislação agora, a resolução, vai ter que se debruçar. porque Como vai ficar o autofinanciamento? Aquela doação que o candidato faz para sua própria campanha. Vamos recapitular alguma coisa. A Lei 13.878, ela regulamentou em 10% do limite de gasto para aporte de recursos próprios do candidato, as eleições municipais. Se você olhar a lei 13.878, ela trata desse regramento, colocando inclusive o limite de gastos, dizendo a, a quanto que o candidato vai poder gastar no segundo turno, os 40%. Agora vejam, a eleição, o, o novo código que está parado no Senado, ele já vinha tratando os limites de autofinanciamento, já está lá, 10%, mantendo os 10% no código que está parado no Senado, sendo que cada candidato da chapa majoritária, tanto o titular quanto o vice, podem aportar os seus 10%. Seja qual for o posicionamento que o TSE tomar, tem que deixar isso claro na resolução agora. Se vai ser só para um, se a soma dos dois é que vai ser de 10%, se cada um dos candidatos vai poder aportar os seus 10%, isso vai ter que vir muito claro agora na resolução. Esse é o papel da resolução, clarear aquilo em que as lacunas restaram. Então, certamente isso virá.